Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Oliveira e eu sou administrador desse canal. E se você chegou até essa página, se você está vendo esse vídeo agora e você tem qualquer problema relacionado à ejaculação precoce, alguma disfunção sexual, e isso te incomoda, isso te atrapalha, isso atrapalha seu relacionamento, você já perdeu é, pessoas que você gosta por causa disso, tá? E se você não sabe por onde começar para se livrar desse problema o mais rápido possível, eu posso te ajudar. Eu já trabalho há mais de um ano, ajudando, dando dicas e conteúdo, tá oferecendo conteúdo para homens comuns, tá, de meia idade, e é, mais velhos, mais novos, que tem esse problema, e eu tenho ajudado muitas pessoas a resolver esse problema de forma natural tá? e rápida. Tá? Eu não estou querendo te prometer nada, eu não estou te dizendo que eu sou um doutor, que vou te cobrar dois mil reais por um tratamento, nada disso. Mas eu vou te apresentar é, uma série de conteúdos, que com certeza vão abrir a sua mente e vão fazer você se livrar desse problema, tá? Em primeiro lugar, se você está vendo esse vídeo você até agora e você não tem nenhum problema com ejaculação precoce, se você dura o tempo que você desejar na cama, se você não tem nada que reclamar em relação a isso, eu peço que você feche esse vídeo, tá? Feche esse vídeo, porque é, o conteúdo que eu tenho não vai te ajudar, mas se você... É, já pensou em pagar algum tratamento caro e ir a algum urologista, ou você já foi e não resolveu, ou você não tem condições de investir 1, 500, 2, reais R$2.000 no tratamento, ou ficar comprando remédio frequentemente para poder conseguir ter mais controle da sua vida sexual, tá eu peço que você fique nesse vídeo e faça o que eu vou te pedir a partir de agora. Eu quero sinceramente te ajudar, eu quero te mostrar um conteúdo excepcional que vai te ajudar a se livrar desse problema em um curto período de tempo, dentro de sua casa, na sua maior privacidade, sem que nem a sua parceira precise saber que você está passando por todo esse processo. tá Mas vamos falar disso depois. É, você pode ver que no canto dessa página, aqui do lado, tá de algum dos dois lados, tem um botão para você, de, de, é, dizendo cadastre se ou quero receber agora. tá é, Para que eu possa te ajudar, para que eu possa te apresentar o conteúdo, eu preciso que você clique nesse botão agora, espere o vídeo acabar, clique nesse botão tá? e você confirme seu cadastro na minha lista VIP de contatos. Por quê? O conteúdo que eu vou compartilhar eu não vou deixar aberto aqui no canal, eu não vou deixar os vídeos abertos para todo mundo. Eu vou enviar para você que realmente quer uma solução rápida para o seu problema, tá? de forma é... É que você tenha total privacidade que nem todo mundo precisa saber que você está passando por esse processo. Tá? Eu vou te enviar, após você se cadastrar, eu vou te mostrar um vídeo incrível de um amigo chamado Alfredo, que é especialista em, em ajudar homens com problemas de ejaculação precoce. Ele vai contar a história dele, como ele se livrou disso, e com certeza você vai se inspirar nesse, na história dele e vai conseguir também da mesma forma que ele conseguiu, sem tratamento médico, sem remédio, nada disso. Tá? Vou te apresentar esse vídeo assim que você clicar nesse botão e confirmar o seu cadastro. Tá? E na sequência, eu vou continuar te mandando conteúdo que vai auxiliar você conseguir resultado, conseguir melhorar isso. E fique tranquilo, tá? vai ser tudo na maior privacidade. Eu vou te enviar notificações no seu Facebook, no seu perfil de Facebook, porém eu só vou te enviar é, depois das oito e meia da noite, porque eu sei que homens que têm esse problema, tá? é, a gente fica meio receoso, que as pessoas saibam que a gente está procurando tratamento. Eu sei que a gente sente vergonha, o tá? que incomoda um pouco. Então só vou te enviar notificações com conteúdo exclusivo, gratuito para você, Após as oito e meia da noite, todos os dias, é, ou de dois em dois dias, após as oito e meia. Onde você vai ter mais privacidade e tempo para você assistir o conteúdo, tá? É, no seu computador, no seu celular, de forma tranquila, tá? E também vou te mandar e-mails, tá? No seu e-mail de login do Facebook, vou te mandar e-mails com conteúdo de valor para que você consiga é, treinar, começar a treinar e a resolver esse problema, tá? Eu preciso de um voto de confiança para que eu possa te ajudar, tá? Esse voto seria você clicar nesse botão e se cadastrar. E aceitar a bater um papo comigo diário, a conversar comigo, tá? Para que eu possa te ajudar. A minha missão é realmente ajudar você como eu já ajudei centenas de outros homens, tá bom? Então preciso que você clique nesse botão que está aparecendo na página. É, vai aparecer um uma caixinha para você clicar em OK. Você vai aceitar que eu te envie é, conteúdo, tá? E eu vou te apresentar um vídeo que pode mudar a sua vida, tá? Mudar a sua vida. O vídeo do meu Miguel Alfredo que ele vai revelar como que ele se livrou disso sem precisar de nenhum tratamento caro e dentro da própria casa dele na total capacidade. Tá bom? Quer participar? Então se cadastra agora, que do outro lado vamos conversar melhor, ok? Grande abraço e muito obrigado!